Essa parte do meio, ela vai ficar mais espessa Vai tá? ficar mais grossinha, por Para não estourar okay? Então você vai abrir ele bem E vai pegando todos aqui, ó, você vai abrindo Você pode trabalhar na linha de produção e já abrir todos de uma vez Não vai abrir um de cada, fica a seu critério A parte do meio mais espessa E você abre bem as bordas Evita de esticar assim, porque vai rasgar Então tenta ir mais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 Venho e vou achatando, ok? Lembra, o meio um pouquinho mais espesso, tá? quanto? nem Meio centímetro, okay? Se quiser deixar um pouco mais espesso, problema nenhum. Vai depender muito do recheio que você tá. Se você pega um recheio, um recheio por exemplo, que nem queijo, a chance de estourar é muito grande, né? É melhor você deixar mais espesso mesmo, ok? Porque a parede, ela vai ficar mais fina.